Eu sou a Isa e hoje a gente vai jogar o Stardoll que eu falei no último vídeo, que eu tava muito ansiosa pra jogar. Até me montei toda aqui. Falei pra vocês que eu queria muito jogar Stardoll. Então a gente tá aqui, a gente vai jogar a minha conta aqui que é bom porque eu não lembrava dela mais. Essa conta não está ativa, ativa a conta então help O som tava no somzão ali embaixo. O que a gente recebeu? A gente recebeu dinheirinho. Eu mencionei o Stardoll no último vídeo. Por quê? Porque o Stardoll, quando você paga pra ser VIP, você ganha muitas coisas. Eu até tava pensando... Ah, cheguei o nível 27. Eu tava pensando em ser VIP aqui, nesse vídeo mesmo, só pra vocês verem a diferença que é. Uma coisa seguinte... Eu não sei como é que as pessoas ganham tanto dinheirinho, tanta moeda... Dourada. Eu não sei se elas compram ou se Superstar você já ganha bastante. Calma, vamos ver aqui. Mano, é bem baratinho, na real, né? Não, não é baratinho, não. Vamos ver pra virar Superstar: 10 reais um mês. Tá barato. Tá, vamos ver aqui. Falaram que tá bem diferente. Eu não sei. Ainda tá com a mesma carinha, tô vendo o broadcast ali do lado. Cara, uma vez eu comprei isso, sabe? Sabe como é que eu comprei? Ah, ali, ó. Pagamento por celular. Foi assim que eu comprei. E <risos> nem abriu na hora, mas eu não. E foi 7 reais, gente. Foi 7 reais a última vez que eu comprei. Faz uns anos já. Então tá 10 reais, tá bem barato ainda. 10, 12 reais tá barato. Tá certo. Vamos lá. O que, que eu gostava mais de fazer no Stardoll quando eu era pequena? Eu já fiz um vídeo de Stardoll, nem né? esqueci de falar fala isso, gente. Esse é meu segundo vídeo de Stardoll. Primeiro, eu dou uma geral no jogo, assim mostra tipo, o Star doll. Mas agora a gente vai jogar de verdade, vai fazer uma gameplay. Eu até hoje não entendo como as pessoas fazem essas coisas lindas, tipo essas bocas e tudo mais. Vamos lá, vamos primeiro visitar minha casa, mudar a minha doll de roupa. Olha como eu lembro, como mexe. Ai, gente, o que eu mais amava era ficar andando por horas e horas e horas nas lojas. A gente vai fazer isso hoje porque eu gosto de fazer isso. Tá, eu tenho muitos sapatos lindos aqui, sapatos que eu usaria na minha vida real. Eu amo esse tipo de bota aqui desse jeito, então é isso que eu vou fazer. Eu vou usar esse tipo de bota. Vou montar um look. Ah, Ela tem vontade do direction. Ah! Vamos voltar nas botas aqui. Sapatos, sapatos. Eu não gostei muito da cor dessa bota, na verdade. Esse. Ah, Ela tem montagem no pé, olha aí. Não, a gente vai usar essa bota mesmo, que agora eu quero usar essa bota Aí a gente vai usar uma parte de baixo Não, já tá praticamente em calça, né? Aí a gente vai botar uma blusa aqui Ai, ah, mas vestir aqui é muito mais legal Dá pra você fazer, tipo, o que você quiser E, tipo, você pode decorar a casa É um jogo muito legal, gente, Star assim Eu fico triste que ele deu uma morrida, sabe? É um jogo muito completo, muito legal E, tipo, você pode fazer o que você quiser É um jogo que te dá muita abertura Ah, isso aqui... Tá nada a ver o meu look, né? Podem falar. Mas eu não vou me importar. Tô nem aí. Esse é meu look. E pronto, a gente vai lá. Tá horrível. Ah, meu. Ó, quer saber? Não vamos salvar nada disso aqui. Vamos só mudar o cabelo dela e a gente vai comprar uma roupa nova. Com que dinheiro? Eu não sei, é verdade. Mas tudo bem, tudo bem. Então vamos ver lá as roupas novas. A gente vai montar uma roupa nova. Não ali, com as coisas que eu tenho. A gente vai montar uma roupa nova com... As coisas que eu encontrar na loja. A gente vai montar na loja mesmo, sim. Cabelos Star Design. Onde é que eu joguei aquele cabelo que eu comprei agora? Onde que tava? Tava aqui? Tava, tava ali, ó. Pô, é bonito, mas bem mais bonito esse cabelo aqui mesmo, né? Esse aqui é um olho também, meu Deus. Deixa nela, deixa... Esquece, gente, não vou mexer momento... em nada. que barato. Olha isso. Meu Deus, por que ela tá parecendo um... não quero nem falar. Que bonito, a gente tem de... Nossa, o problema daqui É que sai as coisas que eu tenho Na minha lista de desejos e, tipo, nunca comprei Nossa, mas tá bem barato as coisas Era assim, já? Ó, Se eu comprar mais 90 por 4 reais 90 para pra comprar várias roupas Nossa, gente, Star Doll é muito barato Viu? Eu acho que eu tenho, a gente tem que voltar A jogar Star Doll Nem lembro como é que faz pra jogar com todo mundo Qual é o objetivo Mas acho que a gente tem que migrar do coverage pro Star Doll Todo mundo que tem PC? Não jogar Star Eu tava em vários, vários lugares antes. Eu ficava aqui no Star Bazar dando espaço, procurando coisas que fossem diferentes, difíceis de encontrar pra eu comprar e revender. Muito empreendedora, sim. Que lindo! Parece da Plastic Tiara. Mas tá muito barato as coisas aqui, eu tô achando. Não é possível isso? Eu acho que é tipo a loja que a gente tá. Ah, não tá. Eu amo coisa de cobra. Eu adoro Cobras, gente. Adoro. Muito melhor essa roupa aqui que quiser no COVID, gente. Vou falar pra vocês. Meu Deus, o que Lady Gaga... Gente, tá muito barato. Tipo, se você compra 90, eu acho que a gente deve começar uma série de Stardock no canal. Onde eu jogo na mesma frequência que Covid Porque eu estou apaixonada pelo jogo Toda vez que eu entro aqui eu me apaixono de novo fico pensando o que eu parei de jogar E eu seria VIP sim, eu pagaria 10 reais por mês sim Olha isso, cara Você ganha é, diamante do, do Stardoll Quando você paga Você ganha um monte de coisa Você tem acesso liberado a um monte de coisa também E tudo mais Ai, deixa eu ir no meu favorito Meu favorito era Pray in Love e o panda não sei o que Fallen Angel, Fallen Angel eu também gostava É, viu, panda Eu tô em choque, gente, tô em choque Porque eu amava, são roupas góticas Assim, que nem eu E agora tá tudo colorido, o que tá acontecendo? Tá, next ah, Eu acho eu até hoje acho a tela muito pequena Nossa, mas as coisas aqui são muito baratas Ó, se encontra coisa pra comprar com moeda é roxa, sabe? Se vocês gostarem muito desse vídeo esse vídeo atingir Vamos lá eu vou chutar alto, hein? Porque eu tenho que eu tenho que lucrar com esse vídeo pra eu poder fazer. Se esse vídeo chegar a mil visualizações, num período de até o final de agosto, eu pago o VIP e a gente começa uma série de sardão. Vou deixar esse tempo longo aí, mais de um mês, pra gente realmente, assim, ver se vocês se interessam se nesse período de um mês as pessoas procuram mais e se interessam mais pelo jogo aqui no YouTube. Tá, vamos ir as outras que eu gosto... Ah, e aqui, ó, acho que era essa. Acho que era essa que eu tava procurando e tinha me confundido. Sabe o tutorial que eu gostava muito também? Dolls. Quando eu era criança, eu era viciada. Eu ficava o dia inteiro já fazendo isso daqui. Então, muito legal. Muito legal. Mas eu não sei como é que faz isso daqui. Até hoje, até hoje eu não sei. Acho que... Tem tutorial aqui, gente, pra gente fazer, ó. Ó, ó, ó. Eu fiz porque eu sou artista, tá? Eu vi aqueles videozinhos as pessoas se desenhando. Eu adorei, tipo... Só que eu sou ruim. Vestido. Vamos ver os tutoriais de vestido. No paint? Caraca, meu. Eu vou anotar, calma. Eu vou anotar porque eu quero fazer esses tutoriais. Porque quando eu era pequena, eu amava as roupas que tinham aqui. Amava muito. E eu ficava tipo, cara, quando que eu vou poder fazer? Será que eu vou conseguir fazer algum dia na minha vida? Uma doll? Quando? Oh, meu Deus. E daí eu ficava triste que, tipo, eu não, não sabia como é que fazia, sabe? Olha, desde pequena eu me interessava... Por isso, de como que faz as coisas, sabe? Muito interessante, eu sempre queria saber como que era feito Porque eu queria fazer as minhas próprias roupas E agora estou fazendo um jogo de moda Que vai ter exatamente aquele tutorial De como desenhar as coisas Incrível, incrível Ó, a gente tem Kate Perry Tá, esses aqui são novos Eu não vou ir pros novos Eu vou ir pros muito antigos Que era o que eu sei que eu jogava, o Góticas Esse era o que eu mais jogava Porque ela é branca, eu não sei Branca, tipo, literalmente branca. Daí, olha só. A gente só jogou Star mas a gente vai fazer uma pausa pra jogar isso aqui. Porque isso aqui é a coisa mais nostálgica que existe na minha vida. Sim, eu era criança, eu tinha, tipo, 4, 5 anos. Ficava jogando no computador desde pequena. E queria fazer cabelo e roupa até pra cá também. Pra vocês verem como eu sempre fui desenvolvedora de jogos. Esse aqui, góticas, eu, era o que eu mais gostava. Sim, é assim mesmo, gente. Um, um negócio esquisito. Ó, a gente faz assim. Pixel Perfect. Tipo, você tem que acertar o bagulho. Bem difícil. Tcharam! Voltando pro Sardol. Tudo é muito legal, cara. Eu sei. Meu Deus do céu. Eu não sei se vocês também, mas tipo não dá uma pira quando você percebe que desde pequeno você fazia alguma coisa e você ainda tá fazendo você tá lutando por isso e agora você tá do outro lado do outro lado essa parte não fez sentido pra vocês mas faz pra mim, ó, dolls eu jogava desde que eu era uma criança, um bebê aí eu joguei star doll Clube Pain, eu vestia meu pinguim várias vezes. No clube pinguim tem outras coisas, mas tem essa parte de você vestir. Eu jogava coisas da Polly, da Barbie, esses aí normais, que todo mundo joga genérico. Se meus cílios estiverem descolando, vocês ignoram, tá? Que eu não sei qual é a cílios. A gente foi pro Covet e virou um vício. O Covet faz três anos que eu jogo. E agora eu fiquei brava com o Covet e eu tô do outro lado. Tô falando, não, eu vou fazer um jogo de moda. Que coisa, né? Bom, eu tô achando as coisas baratas, eu achava que tinha coisa de 40, talvez eu, não nessa loja, né, como eu falei. Ah, eu tô jogando tudo ali mesmo, normalmente eu fazia assim. Ai, é tão legal ficar vendo roupa aqui, então, e esse daqui? Meu sonho, uma, uma jaqueta cropped dessa. E esse também. Nossa, meu, meu... Sabe, Brateu, sabe quando você, tipo, começa a jogar um jogo Você bate o olho, você fala Ai, quero comprar, quero gastar dinheiro nisso Talvez você saiba dessa sensação Se de você acabou de começar a jogar COVID, né Talvez você esteja tipo Ai, uau, quero gastar dinheiro Ou Aquele pacote, seis jogadores antigas de COVID Não sabem, agora tem um pacote inicial Pra quando você começa a jogar COVID Dá vontade de comprar tudo, né E eu toda vez eu entro no Stardoll, eu fico com vontade de comprar as coisas. Eu fico com vontade de fazer ligação pra pegar o VIP. Eu fico com vontade de pagar, de ganhar mais dinheiro, de ser rica. Eu fico com muita vontade. E eu acho que eles fizeram um rework, assim. Porque tá tudo mais barato agora e os valores foram reajustados. Não sei, só sei que é muito legal. Eu quero comprar todas as coisas que estão ali. Eu fazia isso, gente. Eu fazia. Aí eu Tipo, fechava um orçamento pra mim Meu Deus, muito econômica desde pequena, né? Aí eu fazia, eu ia, tipo, tirava esse, tirava esse, tirava esse, tirava esse Via quanto dava e comprava Ah, meu, eu compraria tudo dessa loja aqui Essa aqui é a minha loja favorita eu, eu sei que vocês gostam de coisa de decoração Então a gente vai entrar em uma coisa só de decoração Só pra, pra gente dar um rolezinho Porque eu não curto muito A gente vai entrar aqui no Vila Me chamou mais atenção Legal Gente, eu, eu tô ficando um pouco chocada, calma tudo muito barato, eu não tô entendendo Eu vou entrar na Royality aqui 21, 26 Eu juro que eu lembro de ter coisas de 70 Alguém me explica, por favor Tô muito feliz Muito animada Ó, tá vendo a minha lista de desejo tem cabelos que faz mil anos já que eu, que eu escolhi Vamos pro beleza agora Eu amava ver, sabe o que? Tatuagem, adoro tatuagem, gente Maquiagem eu comprei também Mas eu acho que agora ficou um pouco, tipo, um... Entrou em desuso, né? Essa área aqui de beleza parece estar um pouco em desuso pra mim. Ah! Eu. Ai, gente. Oh, que coisa mais linda! Que coisa mais linda. Gente, que cuidado com o jogo. Que coisa mais perfeita. Tá, o jogo tá, tipo, perfeito. Tá bem cuidado. Tem dó ao ma macho. <risos> Tem dó ao homem também. Nossa, essa daqui seria total. Eu iria só colocar a tatuagem de cobra na minha. Dó. Meu, sério mesmo O jogo é incrivelmente bem cuidado Até hoje já. Por isso que eu vou fazer Eu vou ver quem que fez isso Sobre Stardoll O que é o Stardoll? Stardoll é a maior comunidade online para meninas que adoram moda Compra, decoração, criatividade Pipipipo, Não, quem que criou o Stardoll? Ah, Stardoll AB Nossa, 2004 Eu achei que era mais longe Ai, não tem nada sobre eles História do Stardoll. Ai, que legal. Nossa, começou com uma mulher escandinava. Da Escandinávia. Ela fez junto com o filho dela, pelo que eu entendi, essa mulher, chamada Lisa. Que legal, gente. Isso é de 2019. 2009, quer dizer, 2009. Nossa, eu tô, eu tô muito feliz. Bom, eu tô gravando faz 24 minutos já, então a gente vai fazer sabe o quê? A gente só vai fazer mais uma coisinha, que é vestir uma pessoa muito importante pra mim, se eu puder. Nicki Minaj é um som muito importante pra mim Eu sou muito fã dela desde que eu era pequena Essa doc tá um pouco incoerente, mas ok E agora ela tá grávida Eu sei o quanto ela quis ficar grávida Ela sempre disse É sensacional e eu tô muito feliz com isso Gente, é isso Tô muito feliz com isso, por isso a gente tá vestindo a Nicki Minaj Mas antes eu era maníaca Sabe o que eu fazia? Não, agora eu vou ter que mostrar, desculpa Eu vim aqui em mostrar todas Nossa, não tinha tudo isso e eu fazia isso aqui, ó. Eu abria um por um. Eu, até, eu lembro até hoje da Ares Doll. E daí eu, eu sempre vestia essa, porque essa era a primeira, né? Então, desde pequena eu gosto de abrir muitas abas no navegador. Então eu fazia assim. Eu, eu não conheço. Eu sei que eu conheço elas, mas não tanto. Então eu ia abrindo assim, ó. Eu tenho bastante rã, agora eu posso fazer isso. Eu ia abrindo e eu ia entrando em cada uma e vestindo. É muito legal. Olha, olha como tem poucas que são... VIP, né? Isso que é legal, dá pra você jogar de boa. Enfim, eu vestia muito, muito, muito elas. Ai, os One reaction, tudo. Enfim, gente, esse jogo... Foi muito importante pra mim e quando eu paro pra pensar nele foi mais importante ainda porque ele realmente moldou parte da personalidade que eu sou, do que eu gosto, de jogos e jogos online e tudo mais. Como eu disse, se esse vídeo alcançar mil visualizações até o final de agosto, se alcançar antes eu faço antes, eu vou fazer uma série, vou pagar o VIP e a gente vai começar a jogar Star Doll pra valer aqui no canal, vou pesquisar melhor como faz pra jogar de verdade, pra voltar ao jogo. Né, como se fosse uma jogadora, assim, feroz. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu comentário sobre o que você achou desse vídeo. Tchau!